Por que, que nós, PCDs, ficamos fora do grupo prioritário da vacina do coronavírus. Deixe seu like aqui no vídeo antes de a gente continuar, inscreva-se no canal para receber notificações de vídeos novos, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui nesse vídeo e deixe seu comentário, o que, que você achou de, desse plano de vacinação deixar os PCDs de fora. Todo mundo sabe que o ano de 2021 vem com uma boa notícia, a gente já tem várias vacinas, mas o grande problema que eu vejo é o plano de vacinação que foi elaborado pelo governo, que usou até a assinatura de cientistas que não participaram desse plano. Nem sequer eles, cientistas, sabiam desse plano. E tendo em vista que esse plano escolheu os PCDs, que para mim, Viriam no primeiro grupo prioritário, assim como os idosos. Os deficientes, eu vou dizer para mim, como eu, quando eu saio, quais os riscos que eu corro, eu preciso, eu preciso de auxílio para subir uma escada, eu para ir no banheiro, por exemplo, de uma empresa, de qualquer lugar, de qualquer estabelecimento, eu preciso tocar em várias partes do ambiente, do banheiro, é, com a irmão paredes, isso já aumenta muito o risco de contágio. Eu acho muito essa do governo fazer isso com a gente, porque eu por exemplo tô há um ano dentro de casa, tô louco para sair, todo louco para não um rolê, Por conta da minha da minha deficiência também, porque eu já tive asma quando era pequeno, e isso pode ser um agravamento um se eu vinha pegar covid e eu tô muito preocupado com isso, tô também preocupado com meus familiares. É, meus pais, minha mãe, minha avó, entendeu? Eu acho que é vindo a vacina para o ele vai ficar muito mais é, confortável, confiante de todas as situações que ele for passar. Então, eu digo para vocês que o plano o plano de vacinação tá todo errado. Todo errado, porque quem tem, igual a minha mãe, tem, é com a cardiopatia. A minha mãe é cardiopata e a... Deveria estar no primeiro grupo com os idosos, é, igual os médicos, então, tem que estar no primeiro no primeiro grupo, pessoal da saúde. Aí até eu concordo, mas... Deveria ser revisto esse plano, mas não vai ser visto pelo jeito. E a gente vai ser excluído de tomar vacina. Ah, tu vai dizer... Ah, mas deficientes estão tá lá como um grupo de prioridade de deficientes que moram em asilos. Isso é o tipo de deficiências de é tipo de que eles querem. Mas o, o tipo de deficiência que é, tipo eu, que é mais ativo, que tem que sair, que tem que ser, que tem que ser independente não vai poder tomar vacina. Uma puta serenagem. Mas era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso que eu queria falar. Até mais. Falou.